Olá, esse é o Drops Futuropédia, que te atualiza em um minuto sobre as notícias mais importantes para o futuro. Hoje a gente vai falar do lançamento da NASA que aconteceu ontem e por que, que ele é tão importante. Primeiro, é a primeira vez que os astronautas vão para o espaço num foguete de uma empresa privada. Isso inaugura um novo modelo de exploração espacial que já reduziu o custo do lançamento de um foguete em órbita a menos de 20% que ele era antes. Segundo, porque é a primeira vez que os astronautas vão para o espaço num foguete reutilizável. Mas o ônibus espacial não era reutilizável. O ônibus sim, mas os foguetes que levavam ônibus até lá não. E terceiro, porque esse evento reacende a chama da exploração espacial para que a gente possa, um dia, ficar num hotel na órbita da Terra, pisar na Lua e olhar para o céu e ver o nosso planeta azul lá em cima, para que as nossas crianças possam continuar sonhando em ser astronautas e para que a gente retome esse caminho para esse futuro incrível extraordinário pelo qual eu mal posso esperar. Então é isso, gente. Acompanhe o canal. Amanhã tem programa novo, tá muito legal. Compartilha com seu amigo que gosta de curtir esses assuntos. Um abraço e até a próxima.